O que as pessoas têm dito por aí que são as doutrinas fundamentais do cristianismo e o que foi que Jesus disse a respeito desse assunto? Irmãos, eu tenho escutado tanta coisa por aí que eu até fiz uma listinha aqui para não esquecer de nada. A doutrina do cristianismo que costuma aparecer por aí como sendo uma das mais fundamentais é a trindade. E a gente até já gravou um vídeo a respeito desse assunto no canal. E essa doutrina afirma que o Pai é Deus, que o Filho, Jesus, também é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Então, portanto, esses três são como se fossem um só Deus. E se você acredita nisso, meu irmão, fica à vontade. Eu não tô aqui para questionar a sua fé e também não vou perder muito tempo com esse assunto não. Vamos para o próximo. Uma coisa que é muito comum de ver por aí dentro dos movimentos protestantes é assumir a Bíblia como se fosse infalível. Ou seja, dentro do cânon bíblico de 66 livros existe absolutamente tudo o que Deus precisa dizer para um ser humano. E você, acredita mesmo nisso que Deus está limitado a um livro? Mas também eu não vou perder muito tempo discutindo esse assunto porque a gente já gravou vídeo até live nesse canal a respeito desse assunto. Mas dá uma olhada nesse próximo porque eu acho que a gente não discutiu a respeito dele nesse canal. Existe um tipo de boa confissão ou credo que remonta desde o catolicismo. Em que consiste em uma série de frases em que é dito, eu creio nisso, eu creio naquilo, etc, etc. Em um desses credos é incentivado que o cristão confesse que ele crê que Jesus Cristo foi nascido da Virgem Maria. Mas eu não vou gastar muito tempo discutindo se Maria era virgem, até porque ela teve outros irmãos que eu acho que não foram nascidos do Espírito Santo. Se o fato do menino Jesus ter nascido de Maria, é claro que isso tem uma evidência histórica. Mas o Cristo, o Messias, não nasceu de Maria. Isso porque, meu irmão, se a palavra Cristo significa ungido e Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo logo depois que ele foi batizado nas águas, então quando ele era o menino Jesus, então ele ainda não era o Cristo, porque ele não tinha sido ungido pelo Espírito Santo. E assim como Jesus foi nascido de novo, nós também somos convidados, chamados a nascer de novo. Agora tem um outro credo que é bem mais esquisito, que acontece não somente com os católicos, mas também com os protestantes, que é o credo na Santa Igreja. Pensa comigo no significado original que existe lá no texto grego, que diz respeito à palavra crer. De acordo com os léxicos do grego koiné, que a gente conhece a respeito do Novo Testamento, a gente sabe que a palavra crer significa confiar, ser fiel. Agora pensa comigo, se nós somos chamados a ser fiéis a Jesus, a ser fiéis ao Pai, então como a gente pode dividir a nossa fidelidade com um monte de pecador aglomerado chamado de igreja? Eu estou querendo dizer com isso que esse credo na Santa Igreja é uma coisa completamente absurda. Uma outra coisa que as pessoas costumam considerar como doutrinas fundamentais são os sacramentos. Sabe o que é isso? E as pessoas costumam definir por aí que os sacramentos são os ritos cristãos. Mas na verdade a gente sabe que os sacramentos são como se fossem estrelinhas que você ganha por participar de rituais que todo mundo considera santo. No catolicismo você tem, por exemplo, o batismo por aspersão, que na verdade é uma contradição porque batismo significa imersão. Aí tem também aquilo que eles chamam de confirmação do batismo. Tem também a Eucaristia, que é o momento em que você pode participar de comer do corpo e do sangue de Jesus por intermédio do pão e do vinho. É que na verdade você não pode participar do vinho, porque é só o padre que toma, né? Mas a gente pode dizer que é como se fosse uma santa ceia, que só podem participar aqueles que tiverem feito o cursinho, que eles chamam também de catecismo. Aí aparece também uma lista de outras coisas que eu nem sei explicar direito o que, que é. A penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. E entenda porque eu não quero perder muito tempo com esses assuntos porque você mesmo pode pesquisar aí no Google. O que é importante pra gente se firmar é o que Jesus disse a respeito do que são realmente as doutrinas fundamentais. E eu estou querendo dizer com isso quais são as palavras de Jesus e não os ensinamentos da tradição das lideranças religiosas ao longo dos séculos a respeito do que seriam supostamente as doutrinas cristãs. Até porque a gente sabe que Jesus não veio implantar nenhum tipo de organização chamada de cristianismo e também nunca se preocupou em fundar algum tipo de movimento espiritual. Então vamos ver quais foram as últimas palavras de Jesus dadas aos seus discípulos, relatadas ao final do Evangelho de Mateus, capítulo 28.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 E se Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, então para todos os outros não restou absolutamente nada. Mas isso não significa que a gente não tenha responsabilidades, não tenha deveres, porque Jesus deu uma ordenância, um verbo no imperativo nesse texto. Você percebeu qual verbo foi esse? Algumas pessoas dizem que é o id, o vão, mas na verdade o único verbo no imperativo que você encontra nesse texto é o façam discípulos que literalmente a gente poderia dizer como se fosse uma ordem discipulem. Eu estou querendo dizer com isso que nós recebemos uma ordem para discipular as nações. E será que discipular as nações se resume em convidar as pessoas para a igreja, chamá-las a participar dos sacramentos e fazer com que elas participem com frequência das missas e dos cultos? E é isso que as pessoas chamam por aí de evangelismo, mas está completamente errado, porque isso na verdade é o proselitismo que os fariseus faziam para chamar as pessoas para participarem dos partidos religiosos deles. E voltando para esse texto, a gente consegue perceber que esse verbo no imperativo pode ser traduzido em três verbos no gerúndio. E esses três verbos são indo, batizando e ensinando. Primeiro, indo para onde? Para todas as nações. Se a gente é que tem que ir, então a gente não pode esperar que as pessoas venham até nós nas nossas reuniões. Segundo, batizando, que significa imergindo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E entenda que isso não tem nada a ver com trindade. Batizar em nome deles significa que você tem um envio do Pai, um envio de Jesus, o um envio do Espírito Santo para realizar esse discipulado. E se ao ler esse texto você entende que esse chamado também é para você, então isso significa que você provavelmente tem um envio para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que você não deve esperar por um padre, um pastor ou algum outro tipo de liderança religiosa fazer isso por você. E a terceira coisa é ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Eu, nesse caso, é Jesus. E aqui fica muito clara uma coisa. Se a gente vai ensinar as palavras de Jesus, então quando for para fazer o discipulado, quando for para discipular as nações, é para fazer discípulos de Jesus. E não discípulos do Coba ou discípulos do apóstolo, pastor, fulano de tal. E a gente pode ir mais longe. Se Jesus disse para ensinar tudo aquilo que ele ordenou, isso não inclui necessariamente a lei de Moisés, nem as cartas de Paulo, nem as minhas palavras, as suas palavras, ou as palavras das redes de televisão gospel que você assiste por aí exceto se você tem clareza que foi Jesus quem disse algo por intermédio de uma pessoa. Porque aí no final das contas você vai estar seguindo Jesus e vai continuar incentivando as pessoas a seguir Jesus e não seguir qualquer pecador que se denomina por aí como sendo líder, pastor, padre ou qualquer outra coisa do tipo. E essa palavra ainda tem um brinde, porque Jesus ainda termina essa palavra dizendo que se você fizer todas essas coisas, Ele vai estar com você todos os dias até o fim dos tempos. E aí, conseguiu perceber como é discrepante aquilo que as pessoas costumam dizer por aí, que são os alicerces, os fundamentos da doutrina cristã com relação àquilo que Jesus disse? E se todas essas coisas estão te dando algum tipo de nó na sua cabeça e você gostaria de entender melhor o que significa ser um cristão, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.